Amados irmãos estelares, nós estamos aqui, somos os Arcturianos, nós amamos muito a humanidade e estamos trazendo através da nossa irmã uma linda mensagem de amor, de compaixão, de cura e de esclarecimento para a vossa Gaia linda e também, para vocês mesmos, como coletivo e como os participadores deste lindo evento que estamos vivendo, este evento de transição planetária, onde a Terra está passando da terceira dimensão para a quinta dimensão e se tornando um planeta de luz, compaixão, cooperação e amor, é um evento muito importante, meus amores. Vocês todos pediram para estar aqui, para participar deste lindo evento. Saibam que não é somente a Terra que está transicionando, toda a galáxia também está, mas a Terra, como sendo o último planeta de provas e expiações e de terceira dimensão da galáxia, Está chamando a atenção de todo o cosmos, de todos os multiversos, pois todos estão torcendo por você, amando você. Então, meus irmãos, nós como um coletivo arquituriano, estamos na quinta dimensão e em dimensões superiores, nona, décima, décima primeira. Nós gostamos muito de trabalhar com os humanos, porque a vossa evolução é a nossa evolução também. Nós evoluímos continuamente e a compaixão faz parte de nós, como faz parte de vocês e de todos que estão aqui ouvindo esta mensagem. Ou lendo esta mensagem. Não há problemas no tempo, meus amados. O tempo não existe na multidimensionalidade. Você vai assistir depois estará aqui conosco ao mesmo tempo e receberá também todos os downloads energéticos que nós encaminhamos através do nosso coração para os corações de todos que estão conectados à mensagem. Amados, a Terra passa por um momento onde a transição está no pico. Quando isso acontece, existem muitas limpezas para serem realizadas em algumas áreas do planeta. É claro que nós sabemos que limpezas às vezes não são fáceis. Estamos nos referindo agora aos conflitos bélicos que estão ocorrendo do outro lado do nosso lindo planeta. E viemos trazer uma mensagem relacionada a isso, pois queremos ajudar tanto quanto vocês querem ajudar. Amados, o título desta canalização é Gaia Precisa de Você. Gaia Precisa de Você. Amados, muitos de nós gostamos de observar principalmente as emoções daqueles que estão no processo de ascensão e conectados intimamente com Gaia e com todos os outros seres humanos que estão passando também por esse processo de transição planetária e ascensão individual. Percebemos, observamos e percebemos que muitas emoções conflituosas estão aparecendo em vocês. Nós observamos, observamos E assim Nasce em nós, como sempre esteve A vontade de ajudar Ouvimos muitos questionamentos Aqueles que dizem Como eu faço para ajudar o conflito A ser minimizado O mais rápido possível Como eu faço Para ajudar os meus irmãos Em sofrimento Amados a alegria que sentimos quando vemos este tipo de manifestação é muito grande. Ficamos gratos por ver a compaixão brotando dos vossos lindos corações. É um presente para nós e estamos aqui agradecendo vocês. Amados, estamos aqui para responder a esta pergunta. Como posso contribuir com Gaia neste momento de conflitos bélicos e conflitos desarmoniosos e desfuncionais que estão ocorrendo em seu planeta? Queridos, vocês têm uma chave e uma ferramenta e ela é muito poderosa, amados. A sua própria paz interior tem um poder incalculável. Quando você trabalha dentro do seu próprio coração, com o seu amor, com a sua compaixão, pelos seus semelhantes e por todos os seres vivos, você está emitindo ondas de paz, amor e compaixão. Você começa também a transbordar essas ondas através da sua alegria, do seu amor, da sua paz interior. Essas ondas, elas se propagam, pois a paz interior, ela transborda. É como uma água que fica cheia e começa a desaguar e se encaminha para as áreas secas. É assim que quando vocês transbordam sua paz interior, se tornam faróis de luz para a Gaia inteira. Amados, Gaia é feminina, é um organismo inteligente e é super inteligente no que diz respeito às emoções. Vocês acham que ela não é inteligente, mas ela é muito inteligente. E o que, que Gaia faz com essa linda paz interior... essa energia de luz que vocês geraram nesse, naquele momento... dentro da sua própria casa? Ela vai carregar essa energia, meus amores... para a área do conflito. Pois ela sabe... que o equilíbrio de paz na Terra é muito importante... para que ela seja mais feliz. É por isso... que ela vai pegar essa energia de paz interior e vai encaminhar para as áreas onde a luz não está presente ou está muito fraca amados vocês precisam saber o quanto são poderosos e ainda mais agora que já escolheram passar pelo processo de ascensão todos que estão ouvindo estão passando por ele amados vocês são faróis ...de luz neste planeta. Vocês têm muito poder. A luz que vocês emitem... ...é captada por todos ao seu redor... ...pelos seus vizinhos... ...por todos aqueles... ...que são da sua família... ...seus filhos, seus irmãos... ...seus amigos. E essa luz se espalha exponencialmente... ...e ela vai se dirigindo às áreas... ...não só do conflito, meus amados. as áreas da Terra... Que estão precisando de luz. Há muitas áreas além daquela que estão precisando de luz. E é para lá que essa luz se dirige. Ela vai emanando, emanando, emanando, correndo, fluindo e iluminando os locais de não luz. Então, meus amados, agora com essa nova ferramenta, para quem sentir conexão, é claro. Não há obrigações aqui. Para quem sentir conexão, agora já pode utilizar essa ferramenta. Entrando em conexão com o seu coração. Fazendo uma meditação amorosa. Ou até participando de meditações que mandam luz para aqueles locais. Todas essas coisas são muito maravilhosas. É uma contribuição benevolente. E Gaia agradece profundamente, pois ela realmente está precisando da luz de todos vocês. Lembrem-se, meus amores, exponencialmente, a população da Terra que está fora da área de conflito é muito maior do que aquela que está dentro da área de conflito. Portanto, se todos estivessem focados em aumentar a sua própria vibração energética e a sua própria paz interior, o conflito se extinguiria em poucos dias, pois ele não teria mais do que se alimentar. Amados, a transição traz essas situações, pois há muitas coisas a serem limpas, compreendidas e modificadas. Quando vocês fazem uma reforma, vocês também fazem isso. Mas depois da reforma, vocês ficam super felizes, pois a casa está linda, maravilhosa, e inumeramente melhor do que quando a reforma começou. Vocês estão no meio da reforma, mas calma. Não vai demorar tanto, meus amores. E vocês estão ajudando. A compaixão que vocês emanam é maravilhosa. Então amados, a partir de agora, toda vez que sentirem angústia, sentirem dor, compaixão, mas que ela venha com alguma tristeza, com alguma raiva, com alguma forma de achar que há uma injustiça, concentrem-se no seu coração entrem no seu coração entrem na sua paz interior, e vocês podem verbalizar, eu emano luz para toda a Gaia, eu emano luz para toda a Gaia, eu emano luz para toda a Gaia. E assim vocês contribuem muito mais do que podem imaginar devido ao seu grande poder de gerar energias, vocês são geradores de energias. E as energias que vocês geram são compartilhadas com Gaia, com o mundo e com os seus irmãos. Amados, vamos aproveitar também para lembrar-vos de uma coisa muito importante. Às vezes nós caímos em algumas pequenas armadilhas do ego. E estamos aqui para alertá-los. Amados, este não é o momento. Que não cabe a vocês escolher um lado. O conflito existe e não há lado certo, não há lado errado, e se há, não cabe a vocês. Se vocês entrarem em discussões que estamos vendo até em meios espirituais sobre emanar luz para aquele governante ou aquele país, e não emanar para aquele outro, já que ele está errado? Meus amados, isso é entrar na dualidade de uma forma mascarada e que parece muito bonita, muito espiritualizada, mas é disfarçadamente uma forma de entrar em polaridades. Negativo, positivo. Quem está certo e quem está errado, quem é a vítima, quem é o algoce, e é assim que vocês, sem perceberem, entraram na energia da dualidade, da competição. E é nessa energia, de repente até numa discussão com um parente, com um amigo, você emana energias opostas à energia da paz. Você entra na dualidade sem querer e comece a transbordar essa energia também. Portanto, meus amados, esqueçam os lados. Não cabe a vocês escolher um lado, mas cabe muito a vocês, e é isso que estamos aqui pedindo. Escolher o lado da paz mundial para todos os habitantes do planeta, para toda Gaia, sem exceção, para Todos os governantes de todos os lados, todos eles são espíritos em evolução, independente do grau em que se encontrem. Todos precisam de luz. E na verdade, amados, essa luz, esse amor incondicional, sem julgamento, ele vai desmantelar este conflito. O poder de vocês é muito grande. Mas se vocês começarem a emitir esta paz interior e olharem para aqueles seres sem julgamento, sem o certo e o errado, vocês vão ajudar muito o planeta Terra. Nós percebemos que às vezes, sem querer, vocês começam a olhar aquele vídeo ou aquele texto que fala que aquele é da luz e aquele é das trevas. Que aquele é híbrido, que aquele é humano. Amados, o que importa é isso agora? Se o que importa é que a paz seja logo estabelecida. Não entrem em energias duais, não entrem em discussões acaloradas, nem discussões de nenhum tipo. Não tragam isso para dentro de vocês, vocês não precisam mais disso. Vocês já transcenderam muito as emoções humanas. Vocês podem perfeitamente Estar fazendo isso com muito amor. E vocês vão ganhar muito mais do que imaginam. Porque imagina você passar o dia trabalhando a sua própria paz. Sorrindo com seus amigos. Fazendo uma atividade esportiva divertida. Sendo alegre. Fazendo uma caridade para alguém que você ama. Sendo compassivo com aquele vizinho, com o seu irmão, com a sua mãe, com seu filho. E enquanto você está ali, fazendo aquela pequena coisa do seu ponto de vista, você está emanando luz para dentro do conflito. Isso, meus amados, é um poder de Gaia. Gaia pode fazer isso. Ela é muito poderosa. Então, meus amados, comecem a trabalhar a sua própria paz interior. É ela que vai levar vocês mais rapidamente ao mundo de regeneração, ao mundo de quinta dimensão, onde nada disso pode acontecer. Queremos complementar, amados irmãos de luz, pois aqui está em nossa companhia, Nosso amado mestre, Ashtar Charan. Amados irmãos em Gaia, pedi um momento para transmitir uma pequena comunicação para vocês. Não se preocupem com as áreas de conflitos bélicos. Nós, Ashtar Charan, e minha equipe da Confederação Galáctica, estamos monitorando toda a situação. Estamos com todos os controles das grandes armas que podem, de fato, causar algum conflito maior. E nós estamos desativando todos esses poderes bélicos, pois a Terceira Guerra Mundial não vai se concretizar. Ela não está no plano. Depois de 2012, a mensagem é que a paz vai acontecer. Limpezas acontecem, meus amados. Acontecem. Porém, nós estamos no comando. Estamos aqui e estamos observando todos os movimentos. Não deixaremos que isso se alaste. Nós, amados... Temos treinamento bélico, já trabalhamos com transições planetárias em outros orbes, já temos práticas nesse assunto, temos muito controle e somos mestres de luz, assim como vocês também são em seu eu superior. Estamos aqui para contribuir com os amados irmãos arquiturianos e reforçar a mensagem. Deixe o trabalho pesado conosco, pois somos da frota estelar. Temos experiência nesse tipo de disfuncionalidade e estamos trabalhando para resolver, minimizar e silenciar todo esse conflito o mais rápido possível. Deixem conosco, mas viemos aqui principalmente para agradecer e dizer, vocês não têm ideia do quanto ajudam quando emanam luz, quando trabalham a sua própria luz, quando se tornam faróis de luz. Isso traz muita luz para nós que estamos aqui trabalhando no conflito com a nossa força. Confie em nós, amados. Confie em nós. Confie em nós. Estamos cuidando de todos vocês, simplesmente porque os amamos. Eu sou Ashtar Charan, e foi maravilhoso estar falando com você. Agora deixa a mensagem para os amados arcturianos, meus irmãos estelares, pois eles vão finalizar. Amados irmãos, agradecemos. Pela presença aqui, no um momento de confirmação, do nosso querido comandante da Frota Estelar. Eles estão cuidando, meus amados, da área do conflito e estão no controle de tudo, para que nada se alastre mais do que pode, pois agora eles estão no comando e a luz venceu. Portanto, amados, essa é a nossa mensagem para vocês. Não escolham lados. Não entrem em discussões. Não precisam ficar aflitos por causa dos irmãos que estão sofrendo. Eles também têm seus planos de almas. E alguns se voluntariaram para trabalhar lá como encarnados. E eles estão fazendo o seu trabalho de forma magnífica. Somos seres infinitos. E essa é apenas uma existência de mais de milhares. Então, amados, trabalhem a sua paz interior. Sejam a luz, sejam alegria, sejam paz, sejam gratidão, sejam compaixão. E assim todos recebem a luz que emana dos vossos lindos corações. Nós os amamos Profundamente e incondicionalmente, nós somos os Arcturianos. E assim é, e assim é, e assim é.